Opa, tudo bom? Então, seguinte: Item Decorate é um addon novo pra você decorar seu, seu mapa e tal. Deixar o item bonitinho aqui na mesa. Vamos fingir que isso aqui é uma mesa. E é o seguinte: para usar ele é muito simples. Você. <coughs> eita, minha voz. Você literalmente. Cadê? Dropa o item e usa o, usa o Staff Edit, tá ligado? Na maioria dos itens, vai ficar meio que bugado assim Não bugado, mas tipo com animação errada Pra isso você fica agachado e clica, tá ligado? Vai... No celular tem um botão de Interact lá Aí você fica no Shift e clica no Interact No PC você só fica no Shift e botão direito Que aí ele vai ficar... Ele vai alterar o formato E se você não ficar no Shift, você rotaciona ele Então, bem útil você consegue fazer isso com qualquer item. Por exemplo, o próprio staff. Ô, oh, caralho. O próprio staff, você pode usar. Se para futuramente eu faço uma forma mais a, mais avançada de deixar o item aqui. tipo você colocar a posição dele através de uma interface game test. Mas até lá, até lá, ó, tem isso aqui. Você pode usar isso aqui bastante. Alguns itens não estão funcionando direito, estão meio que bugados, mas... Acontece. Uh, eu acho que eu não falei como é que pega esse Staff Edit. Da mesma forma que é feita lá no NPC, é feito aqui. Você dá give.sgc Staff Edit. E pay, você consegue consegue ela. aqui. Bom, eu acho que é isso. Acabou. É, é isso que eu tenho que falar. E bye.